Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e hoje eu tô trazendo um vídeo totalmente diferente dos vídeos que apresentei no canal até hoje. A partir de hoje eu vou mostrar para vocês vídeos sobre moda. Eu vou mostrar uma peça coringa e o que você pode estar tá utilizando, sobreposição, combinação, tudo que você possa estar tá transformando aquela sua peça lá, largada, escondida, lá no fundo do armário, que você acredita que ela não dá com nada? De repente, ela pode dar sim! Dependendo da combinação que você fizer, vai ficar show de bola! Então, eu escolhi uma peça Coringa, que foi esse macacão aqui. Que é um tom de goiaba, um, um macacão tomara que caia. Difícil uh, de, de você usar em outras situações é um macacão muito marcante com uma cor muito marcante que às vezes a gente pensa poxa não dá para usar esse macacão sempre porque senão eu vou parece uniforme de repente você pode sim usar esse macacão mas combinando com outras peças que tal antes de mostrar pra vocês como que eu fiz essa composição com esse macacão eu queria dizer o seguinte se você ainda não é escrita no canal do mulher mais de 40 aproveita agora clica nesse aqui ó mostrando, inscreva-se e já faz parte do canal Mulher Mais de 40. Se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de vídeo de moda e gostar dessa minha nova proposta, não esquece de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você ficou curiosa em saber como foi feita essa composição, o que, que eu combinei, qual foi o look que eu fiz com esse macacão, goiaba tomara que caia continua assistindo então vamos começar mostrando a peça sozinha sem nenhum tipo de sobreposição e composição então eu escolhi uma sandália que tem um tom parecido com o uh, um macacão uma sandália trançada com uma cor meio meio meio é, laranjada puxado pro rosa assim meio rosada e é, uma bolsinha assim bem dia a dia, aquela que você joga no ombro ou você cruza e, e vai sair por aí. Dá uma conferida. O que, que eu quis mostrar? Uma roupa mais, uma pegada um pouquinho mais arrumada, mas mesmo assim aquela que você sai de dia, que você pode estar tá com um, um, uma temperatura amena durante o dia, mas aquele friozinho à noite. Então eu optei por suspender a barra do, do macacão fazer aquela dobra embaixo para criar um efeito mais esportivo, mas ao mesmo tempo eu coloquei uma sandália de salto fino, aquela sandália clássica, bem sequinha, para ela não brigar com o visual. Para fazer essa composição eu usei cinto e bolsa combinando, todas, todas duas no tom escuro junto com a sandália que também é preta. E para fazer a, a composição da parte de cima, eu escolhi um blu, uma blusa, botuei somente até a parte da cintura, coloquei o cinto para fazer essa composição. E essa blusa ela é fundo branco com umas flores que lembram a cor goiaba Então, uma, uma, assim, uma manguinha mais suspensa e um colar de, de, de pérolas para a gente dar aquela... Aqui a gente navegar nas, nos dois conceitos, barra virada esportiva, colar de pérolas clássico, sandália clássica, um cintinho, uma blusa com tecido mais de algodão. E com essa mistura de peças eu quis criar um equilíbrio entre o esportivo e o clássico. Dá uma conferida, vê se você gosta. pegada mais noturna. Então se você vai sair à noite, a noite é realmente uma temperatura mais fria, então vamos pegar um casaco de couro para dar aquela aquecida, né? Escolhi um colar com um efeito é, para ele se destacar por causa do casaco que eu escolhi na cor preta. É, a barra do macacão, eu decidi deixar ela solta, deixar ela reta, caindo bem em cima do escarpão. Então um escarpão com um salto de médio pra alto, bico bem fino, bem clássico. E junto com essa pegada clássica, escolhi uma clutch bem colorida pra ela fazer o contraponto quando você tiver com ela aqui em cima, junto com o casaco preto, ela aparece. Mas quando você tá com ela no seu colo ou próximo à perna, ela não aparece tanto, ela combina com o macacão. Então eu tentei fazer essa pegada, prendi o cabelo pra ficar um efeito assim mais social, pra alongar a silhueta também. E vamos ver, vamos ver o que, que vocês acham, dá uma conferida. que vocês podem estar tá pegando essa peça que está largada lá, guardadinha lá no seu armário e começar a fazer composições, começar a fazer combinações e surgir um look diferente, um look novo. Espero que vocês tenham gostado, porque assim, pensei muito e eu acho que vai vir muita coisa legal por aí. Não esqueça, se você tem uma sugestão de peça que você acha assim que é difícil combinar, que você tem dificuldades, Deixa nos comentários, deixa uma sugestão, eu vou tentar ver se eu tenho alguma coisa parecida em casa, vou tentar fazer uma composição e sugerir para vocês aqui em vídeo, hein? O que, que vocês acham? Pode ser? Então é isso, gente, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo, dando um gostei pra mim, para ajudar na divulgação do canal, se inscreva no canal para fazer parte do grupo Mulher Mais de 40, e é isso, fiz com muito carinho, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima, tchau, tchau! Oh